Muito bem? Vamos, vamos lá então? Vamos. Autonomia é a sua cara, é isso? Vamos iniciar a partir de agora. A iniciar. Um bate-papo com os principais ativistas, ativistas da atualidade do mundo da inclusão, com o tema Como a minha voz pode espalhar a mudança? Vamos receber nos ah. estúdios ela Mariana Mato, representante do Carpedim e também ah. autodefensora da Associação da Federação das Associações Síndrome de Dow, aqui do Brasil. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Mariana. Aí. Tudo bom? Aqui, ó, Mari. É. Muito bem. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Tudo bem? Sim. Mari, aquela câmera lá, tá vendo? Aquela primeira câmera ali? Sim. É onde tá a galera te assistindo e te prestigiando. Tá bom. Tá bom? Okay. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro. Tá quem bom. é você? E olhasse para aquela câmera. É eu sou é, é, é Mariana Amato é, essa roupa aqui é, é estampa tá é, é, é uma estampinha, é bem, é bem suave tá é, eu represento como eu é, como 21 né é, eu agora eu sou é, garota eu sou garota é pro, é pro propaganda, né, do do, do projeto que, que vai que vai ser é, é, lançamento do livro do cromo Salmo 21. Perfeito, Mariana. Você também está você está vestindo um all-star aqui, né? Sim. Laranja. Muito bem. Você é pele clara? Sim. Qual é a cor dos seus cabelos? É é é, é, é castanho. E os seus olhos? Os meus olhos, são, eu, os meus olhos são castanhos. Muito bem. Eu queria te perguntar sobre inclusão social, Mariana. Você está tanto tempo como ativista, fazendo a diferença. É uma das integrantes da, da autodefensoria da Federação Brasileira. Conte um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, é que assim, antes disso, Alex, que assim, é, é, que assim eu, eu já morei, eu já pessoa, né, é... Eu já morei é, é, é nove meses, né? Você morou sozinha, né? Sim. Para quem não sabe, a gente estava falando antes, Mari, sobre autonomia e independência, é. como a gente pode transformar a superproteção em mais autonomia. A gente trouxe o exemplo da Tati, junto com os pais, e a Mariana é outro exemplo de autonomia. Ela morou sozinha quantos meses? Nove meses. E eu, eu fiz a minha experiência, né? porque, na, na verdade, eu fiz intercâmbio, né? porque, assim, é, é, eu, eu, eu, eu, eu conheci a Lili né? através do, do Projeto Pipa, né? é, isso foi de 2005, então, eu tive que pre preparar é, a minha família antes, né? e, e, e não foi fácil. Então, é... Como é que foi? Chegou assim para a tua mãe e disse, ó, oh, estou indo, como é que foi? Não, não, não, não foi bem, assim. E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui conversando pri, primeiro com eles, né? É, é, então, é... E aí, eu cheguei... Eu, que, assim eu eu eu fiz é, eu fiz é, é, eu, eu, eu trabalhava na é, uma ONG que chama é, Apoia, né? Então é, eu, eu eu era é, auxiliar de, de professora e eu dava é, eu, eu já dei suporte para é, para é, pra, é, as crianças ca carentes, né? Então é, e aí também, é, eu, eu dividi despesas com ela, na da casa dela, né? Na casa lá em... É, é, pessoa, em Pessoa. Isso, porque... Mas, quando você falou para tua mãe, assim, ó, para Glorinha e para os teus pais, para tua família, quero morar sozinho por um tempo, como é que foi a reação dela? Foi tranquilo? Não, que assim, então, eu, eu, eu, eu fui atrás do eu já fui, é, fui atrás que é, ela deu, é, fui atrás da minha é, realidade né então eu, eu, eu fiz, é, eu, eu fiz é, as, as minhas aventuras né é, eu, é, eu andava de, de moto táxi com ela né e eu tive, eu tive que tra, atravessar uma balsa né tu é, tem que ver é horário que horário que que horas que saem, é, a balsa né se for, você foi aprendendo né Isso, Mariana? exatamente e aí depois é, eu, eu eu dava é, eu, eu dava é, o almoço para eles né almoço é, de, teve teve lanche da tarde né é, é, é, para eles, na, na classe, né, e é, e aí também, matei ma, ma uma mãe, matei ma uma mãe, é, ela tem ela tem uma filha é com síndrome de Down também, né, é para é pra ela ter é, é autonomia também, né, então, é e depois que você voltou dessa experiência você ficou oito meses lá não, não eu fiquei nove meses nove meses ah, desculpa voltando para casa qual foi a maior experiência que você teve o que, que você mais aprendeu então, eu aprendi várias coisas é, é, é, usando é, é, usando a, é, a, a, a minha a, a minha é, a minha mudança hoje Pra, é para mim é, é, de de poder é, é, isso foi uma troca Perfeito. isso foi uma troca porque eu tive uma experiência né Perfeito. então é, e também é, eu hoje eu hoje faço parte é, e hoje faço parte da é chama é, é, auto chama é, é, é, é, auto defensoria né da da é, é, federação da cidrú medicinal então é, e, pra, e e, e eu, eu gosto de fazer isso perfeito Mari. qual o recado que você gostaria de dar para quem está assistindo agora sobre representatividade sobre Empoderamento sobre a autonomia, uma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? Então, é, com a é, minha autonomia hoje, porque assim, é, é, não, é só tenho só cinco minutos, né? Uhum. Então, é concluindo: que assim, eu já pego o metrô, né? É, eu, eu Peraí, você está me dizendo que você pega o metrô sozinha aqui sim, em São Paulo? Sim, sozinha. Nossa. Você já sabe se localizar, voltar para casa, é isso sei. mesmo? Sim. E eu sei que você também está tá se preparando para morar sozinha, é isso mesmo? Exatamente. Por quê? Porque, assim, é para eu morar sozinha. Porque, assim, é assim, eu fui conversando, né? Eu fui conversando com, com meus pais, né, é pra, é porque, é porque é, é, o meu pai, é difícil, é para é ele abrir é, é, os ouvidos, né. Então, é, porque, assim, é, é esse projeto de vida, que, que assim, eu, eu, eu já tenho é apartamento, é, é, só, é só para mim. E você está se preparando agora para isso acontecer. Isso vai acontecer só em futuro. No teu futuro. Né? E é, é o que você quer. Isso, exatamente. Por que você quer morar sozinha, Mariana? Por quê? Porque, porque assim, eu já, tenho, eu já tenho 41 anos, né? E eu, eu, eu, eu, eu já tenho suporte, né? né? É... O teu entorno, todas as pessoas que estão Sim. com você, te dão um suporte, que a gente chama de apoio individualizado. Aquela pessoa que fica entre a necessidade da pessoa né, e o que ela quer. Esse processo acontece, quem faz é a Mariana. Ela não tem interferência nenhuma, não é mesmo, Mari? Sim. É, então, exatamente isso. Então, vou deixar essa me mensagem. Né? Então, que, assim, eu espero que... É que, é que todos fiquem à vontade, né? E, então, exatamente isso. Que, assim, é, é, eu já tenho próprio, que, não, é que, assim, eu já tenho 41 e eu que, assim, eu espero isso de mim é, é, que que vai ser re, que vai ser re responsável é por por mim mesma, você é, é, é, é Tatiana tá, tá Amato. Parabéns, Mariana. Fica Parabéns. aqui do meu lado agora, que a gente vai receber no telão, de longe. Já está preparado aí? Sim? Sim. Você sabe, Mari, que tem uma pessoa que também tem a trissomia do 21 como você? É, o Vinícius pode habilitar a sua câmera, por favor. Vinícius está nos ouvindo aí, falta o Vinícius operar. Eu já estou enxergando o João Vicente, seja bem-vindo, João Falando diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, e o Vinícius, chego. nosso outro gaúcho, diretamente de Santo Cristo, não é mesmo, Vinícius? Antes mesmo de a gente abrir as perguntas para vocês, eu vou pedir para vocês é, desligarem a transmissão do Congresso, para a gente não ter um retorno aí, quem estiver fazendo isso, para poder facilitar a nossa conversa. Acho que agora deu certo. Bom, Mari... Eu estava falando para você que o Vinícius também mora sozinho. Você sabia disso? Sim, Leps. Assim como o Vinícius, o João, eles participaram da Expedição 21, que é uma imersão que a gente realizou o ano retrasado, que culminou na moradia independente do Vinícius. Ele mora há dois anos sozinho. E eu quero te dizer, Vinícius, está nos ouvindo bem aí? Perfeitamente, muito bem. Seja bem-vindo, Vinícius. Perfeito, Vini. Me diz uma coisa. Você mora sozinho, Sim, é verdade isso? Sim, é verdade. Não tem ninguém escondido na sua cama aí, não? Está sozinho mesmo. Aqui estou sozinho. <risos> Vini. Obrigado, querido. Vini, há dois anos atrás você participou de um projeto chamado Expedição 21, onde você, assim como o João e mais 16 jovens com síndrome de Down, Ficaram numa casa longe dos seus pais, da sociedade, para aprender a morar sozinho. O que, que aconteceu depois desse, desse, dessa expedição? Mara maravilha. Eu também estou aqui com o João Vicente, ele que é fotógrafo, diretamente de Porto Alegre, falando, e o João, ele não é verbalizado como nós. Vem para cá, mais per pertinho aqui. O João se comunica através da comunicação alternativa, ele usa um tablet ou um celular para conversar. E, João, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, um pouquinho. Aí ele apresentando a FAD lá. Ele faz parte da associação da FAD. A gente gostaria que você se apresentasse, João. Boa, boa tarde, bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o João Vicente Fiorentini. Nasci com síndrome de Down, mas isso é apenas uma das características de minha pessoa. João... Valeu. Bacana, João. Vinícius, voltando à pergunta para você. Nesse, nesse painel onde a gente está falando aqui sobre representatividade, sobre empoderamento, a minha pergunta para você é como é que você pode espalhar mudança através da sua voz, através da sua representatividade? O que, que é fazer inclusão na prática, Vini? o livro história bibliografia Bom, eu não apresentei mais antes o Vinícius, mas o Vinícius é escritor, ele também participou do filme Cromossomo 21. Hoje eu considero o Vinícius um grande empreendedor, ele também é empreendedor e ativista da inclusão social. Para quem acompanha o Vinícius no Instagram, arroba Vini Autor, ele tem trabalhado de uma maneira tão efetiva com vários convidados, toda semana, Mari, ele recebe alguém no canal dele. E é incrível o trabalho. Você já assistiu o então, Vinícius? É que assim, é, é... Ainda não. Mas vocês são parceiros do, da, auto da, da, da Defensoria, não é? Vocês Sim. se encontram às vezes... É... É... Uma, é... É, é, é, uma, é cada... É cada 15 é é, é, é A cada 15 dias vocês se encontram. É. E vocês discutem sobre o que, Vinícius? Sobre... Maravilha. Agora eu vou perguntar para o João. João, qual é a importância da comunicação alternativa na sua vida? É, porque o João usa esse tablet para se comunicar. E o que eu quero falar para vocês, que essa tecnologia assistiva é uma maneira dessa comunicação, ela existir, ser efetiva. né? Lá na Expedição 21, o João, e eu falo isso em todas as minhas palestras, lugares que eu passo, que o João foi um dos caras que mais teve autonomia. E a autonomia, quando eu falo, é saber também resolver problemas. O João era representante da equipe amarela e todos os dias ele era o primeiro a levantar de manhã cedo para, primeiro, e, é, reunir a equipe dele e o compromisso e disciplina que ele tinha com as atividades era sensacional. Então, o João, ele usa a tecnologia da comunicação alternativa para se comunicar e isso não impediu que ele tivesse que tenha autonomia, não é mesmo, João? Tem mais um áudio aí, João? Olha ali o livro que eles estão segura, que ele está segurando. Que livro é esse, Mari? É, é cromossomo 21, não? aquele eu... livro aí. É, acho que não é o cromossomo 21. Olha bem. É, é, é, é 21. Que livro é esse? É o livro de vocês? É. É é? se é. é, é, se falar e eu mudo me me ouvir. Mude seu ó, mude seu falar que eu mudo meu ouvir. Olha que bacana e que forte o título desse livro. Se eu mudar a minha forma de conversar com vocês, eu também vou mudar a minha forma de ouvir vocês. Estou certo ou errado? Está certo. Maravilha. Obrigado, João. Vinícius Estrela, conversei com a tua mãe é, essa semana. Ontem, inclusive, o Vinícius estava de aniversário, Mariana. Sim. Estava de aniversário ontem, não é mesmo, Vini? Quantos anos? Faz 10 anos que você escreveu esse livro, não é mesmo? Há 10 anos que eu não sei o livro e conheci você. Maravilha, 10 anos é um tempo, hein, Vini? Que essa amizade dure mais 10, 10, 20, 30 anos aí. Até 70 anos que eu não convivei a promoção do dia. Amém. Mas, Vini, eu conversei essa semana com a tua mãe porque eu estou sempre acompanhando as movimentações dos participantes da Expedição 21, né? Acompanhando como é que está essa autonomia porque foram dois anos, já se passaram dois anos desde a experiência. E eu perguntei para a Cláudia se realmente a tua autonomia estava acontecendo em casa, né? Uh, se você estava conseguindo se virar. Vou contar, calma que eu vou te contar. E a tua mãe me disse, Alex, não só a vida do Vinícius mudou, quanto a nossa vida também mudou para melhor. Porque a questão da privacidade, a questão de ela e o, o, o, o, seu, o teu pai, né? Se redescobrirem, eu acho, talvez no amor, hein, Vini? Deixar eles mais é, à vontade. Olha que legal, que bacana isso. Então, foi uma, um resultado maravilhoso, tanto para os pais, quanto para o Vinícius também. Vini, você também lida com as suas contas, é mesmo? Beleza. Ok, quero fazer mais uma pergunta para o João. Como é que é, João, para ti, a comunicação aumentativa? Exatamente, mais uma. Sensacional. Obrigado, João. Bom, gente, nós estamos com o nosso horário apertado. Ai, ah, desculpa. demais. Desculpa... Parabéns, João, muito obrigado pela tua participação. Obrigado à é, Vera, ao, ao Vicente também, aos pais do João Vicente, à Giovana, que também fazem parte desse movimento inclusivo, são grandes parceiros do Cromossomo 21 desde o início. A Vera foi uma pessoa muito importante também na minha trajetória, agradecer demais vocês. E, Vinícius, quero te fazer mais uma pergunta, você que está aí online ainda... É, a Expedição 21 vai acontecer o ano que vem, em março de 2021, com uma nova turma, mais 18 participantes. A gente teve mais de 500 pessoas inscritas na Expedição 21 e o ano que vem a gente vai ter 21 selecionados. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo e também paralisia cerebral e microcefalia. Você é um resultado, posso dizer assim, da Expedição 21. Mudou? O que, que mudou na sua vida depois de você participar da expedição? Um dos grandes... Bacana. Vinícius, para quem quer assistir o documentário da Expedição 21 que está disponível nas plataformas digitais, como é que faz? me ajuda. Te ajudo, mas me diga qual as plataformas que você lembra. No Now. No Now. No Look. No Look. iTunes. E se Deus quiser, em breve, no Netflix, né, Vinícius? Sim, é possível? Sim, é possível. Sim, é possível, João? Oh, Sim, é possível? Sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, João Vicente. Obrigado, Vinícius. E muito obrigado a você, Mariana, por participarem dessa grande é, iniciativa que é o Congresso Genético, na né, Destino? Obrigado. Obrigada. Fammi un abbraccio.